Fala galera eu sou o Maicon Gomes seja bem vindo ao meu canal vamos para mais um episódio aqui do violão sanfona e no meu terceiro dia de sanfona é o exercício que eu tava fazendo já lembrando a posição do instrumento aqui no corpo essa alça aqui ó que fica perto do teclado ela fica um pouquinho mais justa do que a alça do baixo essa alça aqui do teclado ela tá um pouco mais apertada para a sanfona ficar na posição correta aqui ó. e lembrando que o teclado fica na frente do rosto beleza para ficar confortável e aqui se você estiver tocando sentado a sanfona tem que estar apoiada na perna esquerda e a perna tem que estar para frente aqui ó na direção do seu rosto também aí fica mais fácil para você tocar aí qual exercício que eu comecei a fazer na sanfona no meu terceiro dia segundo dia de sanfona esse exercício chamado anon esse aqui me ajudou muito e tem me ajudado eu faço ele todos os dias para aquecer a mão e tal ó <risos> Como é que é esse exercício? Você pega o polegar aqui, vai na nota Dó E você vai pular uma tecla O Ré você pula, aí começa na Mi A sua mão vai ficar assim, ó, Dó, Mi, Fá, Sol, Lá Aí você vai voltar E na hora que você for colocar o polegar de novo Você coloca no Ré e pula mais uma Ré, Fá, Sol, Lá, Si volta uhum. e, e aí vai. Beleza? Esse exercício eu faço todos os dias. Eu pego essa sanfona e começo, começo sempre tocando, fazendo ele. E além desse exercício também, uma, a primeira música que eu comecei a tirar foi Asa Branca em Dó, porque Dó. Eu sei que a asa branca original ela tá em Sol, mas a asa branca é porque que eu comecei a tirar ela em Dó. Porque Dó não tem nenhum acidente, não tem sustenido, não tem bemol, então a escala aqui fica mais fácil para pegar. Como eu estava começando e tentando entender o instrumento, eu quis pegar uma música numa escala que não tivesse acidentes. E aí eu faço ela também no violão em Dó, então ficou mais fácil. É isso aí. Até o próximo vídeo. Se você gostou, curte, compartilhe e comenta aí. Até a próxima.